O CIMI acompanhou o primeiro congresso de inovação realizado em Contagem, para entender um pouco sobre como a área da construção civil lida com a inovação. Para isso, nós conversamos com profissionais e empreendedores de Construtex. Acompanhe e descubra os desafios, gargalos e soluções da área. o setor da construção civil é um dos setores com menor nível de evolução no país, menor nível de evolução no mundo e é um setor muito carente de não só de interconexão de profissional, de compras online. Toda a cadeia produtiva da construção ela precisa re ser repensada para que a gente consiga chegar num custo, né? Porque o objetivo de estudo é custo, que chegue a um custo final para o consumidor menor. Os métodos construtivos do Brasil, né? No geral, eles são oriundos de 1960. Então nós nós evoluímos muito pouco no nosso modelo construtivo, então nosso modelo construtivo tem que ser repensado, tem que ser adequado, não só no viés da questão da sustentabilidade, mas também no viés da questão da necessidade do consumidor em ter um produto mais barato. Nós temos um déficit habitacional muito grande, muito pesado, que impacta em todas as pessoas que não possuem residências, mas sobretudo quem tem menos de 30 anos não consegue acessar, e quem tem mais de 30 anos está acessando imóveis pequenos, longe de onde gostariam de residir, com financiamentos longos, com juros relativamente altos, em razão do tempo. Tem muito lugar para as Construtex virem ajudar. A gente está ficando para trás porque é um meio engessado. Eu até brinco que o próprio AutoCAD, do mesmo jeito que é hoje, há 30 anos, é a mesma coisa, só lançam jeitos mais, fá mais fáceis de trabalhar. Agora tá vindo o BIM, tá tendo essa modificação, mas é muito importante essa modificação acontecer, porque se a gente ficar sempre com, aquela, com aquele pensamento de o que tá funcionando tá bom, a gente nunca vai avançar, a gente sempre vai ficar para trás, porque o que tá funcionando tá bom, só que daqui a pouco o que tá funcionando vai precisar de uma atualização, e é melhor atualizar antes e ser pioneiros do que ter que ficar depois correndo atrás de tecnologia que é a diversa tecnologia de hoje outros países que vão cobrar mais caro, sendo que a gente tem uma mão de obra e pessoas inteligentes para poder fazer isso no próprio território nacional. Mas então, quais são os maiores problemas que tornam a inovação tão difícil na construção civil? O maior gargalo que existe para a inovação e para a construção, não tenho dúvida nenhuma, que é a segurança jurídica. Vamos imaginar que eu importe uma máquina que faça tijolos de isopor suficientemente resistentes para que eu possa edificar uma residência. Essa máquina custa caro. Vou e aí, depois, o governo não libera mais financiamento. Então, a, a grande questão é a segurança jurídica, que impacta no tempo dos projetos, na compra e venda, no financiamento do, da construtora para conseguir entregar um imóvel. A gente ainda entende que a construção está distante da academia, tem soluções que a academia já apresentou, e que porque a academia não está nesse âmbito de inovação das vales das startups, dos co-workings, desse modelo de inovação que é atual, as academias estão ainda distantes disso, o que a academia produz não chega. Então nós precisamos também de startups que busquem nas academias aquilo que é importante e tragam para o mercado. Daniel Dias, fundador da startup Mais Arquitetos e que estudou em Portugal, analisa a diferença da inovação no setor da construção civil nos dois países. A produção intelectual mesmo, ela continua a mesma, mas a inovação ela está mais presente porque é mais fácil com que a pessoa, por exemplo, contrate um arquiteto online, porque lá já é mais comum contratar um arquiteto. A gente está falando de índice de, de clientes assim, de 92% de alguns estados brasileiros que as obras não têm arquiteto nem engenheiro. O mercado que a gente tem no Brasil, de acordo com o PIB da Construção Civil, é 2 bilhões de reais de projetos não contratados de arquitetura por ano. Então ainda tem os projetos de engenharia, ainda tem as obras, isso gera muito, muito recurso, né? isso gera muito valor ainda para a gente. Então é, é, é bom a gente ver esse, mais ou menos essa escala. Então o que é preciso fazer para a inovação no setor alavancar? E Nós temos que começar a repensar a integração de estudo. É política pública, é integração setorial do, do mercado da construção e do lado de cá as construtex. Então é uma integração desses três atores de forma a gerar um produto satisfatório para aquele cliente que precisa de um resultado, que é o resultado de um menor valor no, no seu produto, né, no produto que ele vai comprar. Se construtoras derem chance a pequenas startups que possam resolver o problema deles, eu acredito que essas startups conseguem ajudar outras startups e assim vai fomentando cada vez mais esse ciclo.